Salvações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Lobo, Caio Nobre. Eu estou de volta aqui com ele, rapaz. E aí manos, hoje Alanios no hype nórdico aqui com vocês <risos> Exatamente rapaz, Alanios aqui comigo hoje Porque nós temos que ver esse trailer agora em 4K pra vocês Embora nosso vídeo esteja em 1440p Mas o vídeo aqui que a gente vai reproduzir tá em 4K Com legendas em português do Brasil de God of War Ragnarok O trailer de história que eles revelaram pra gente no State of Play Nós vamos ver ele aqui agora com calma, prestar atenção nos diálogos ali Poder comentar um pouquinho, porque foram muitas emoções Pra quem viu aí, né principalmente a nossa cobertura do State of Play Nesse novo trailer, muita informação E a gente deve trazer mais vídeos acerca dele aí Nos próximos dias pra vocês Então já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, Alânio, sem mais delongas Pra gente poder começar a ver esse negócio aqui Porque estou de veras empolgado e quero ver de novo Simbora! Tá até sem som Everyone keeps os segredos. Ó. Isso que ele a qualidade, galera, rapidão. Pronto. Eu do você.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 Cara, e as importa é que você com seguro. Mas isso não é Rist, uma das Valkyrias, Rist sei, mas... e Mist. A morte pode me levar quando a hora chegar.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 Mano, quem que é essa que o Kratos está no ombro, velho? Então, mano, será que... Ah, não, não pode ser a Freia. Não, não é a Freia, não. Cara, essa cena é maravilhosa, velho. Essa é cena que é mal. mal essa é mal. velho. o que é necessário. Que para, não porque é escrito. Olha um monte de corpo, você viu? Uhum. Olha lá, ó. Tira com a lâmina do caos na mão, velho. We will make our own destiny. Puta oh, que. panceta. <risos> é mal, que que é isso, mano? Pera aí. É <risos> esse final aqui, cara. Mano, olha isso aqui, cara. Que cena foda <risos> Tipo assim, dá pra ver Pela interação deles no início e por essa daqui também, pô, os dois dando a mão, as mãos Assim, pá uhum. Pelo jeito eles vão trabalhar juntos, mano Eles vão se ajudar, e os dois são deuses da guerra Velho Mano O deus da guerra grego e o deus da guerra Nórdico, imagina esses caras trabalhando Junto, velho Imagina, que louco. imagina a, a porradaria que vem velho. Pois é Exatamente, cara Exatamente E assim é... Eu espero, né Tomara que seja realmente isso Que de alguma forma o Tino acabe traindo o Kratos e o Atreo de algum... Sei lá, por algum motivo Mas eu acho que não Porque o Odin prendeu ele, ele tava preso e tudo mais Embora todos achassem que ele estivesse morto Ele só tava preso Então eu acho que ele vai ter um papel muito importante nessa história, sabe E eu acho que vai ser muito forte Agora Isso daqui, irmão e aqui, cara, ó, Alanios, eu não sei, mas me parece que eles estão em Midgard. Ó, tá vendo essa parada aqui, ó, essa estrutura aqui uh -huh. atrás? Me parece Sim. ser aquela estrutura, aqui parece ser o mar, aquele, aquele né, de, de Midgard, é. que a gente fica navegando em 2018, congelado e pá. E aqui, ó, parece ser a, o templo de tiro, onde a gente usava Byfrost, a gente ficava aqui em cima, chamava cobra e tudo mais, manja. Ah, e aqui ó, parece ser as torres aqui no fundo também, que a gente visitava dos reinos, ó. Tem até um símbolo sim. aqui meio escuro no fundo, meio... escuro não, né? Meio... tá meio trans... transparente não, esqueci, fugiu a palavra. Mas não tá dando pra ver direito, saca? Uhum. E a, a neve e tudo congelado aí provavelmente porque já começou o inverno sem fim do Ragnarok, né? Sim, sim. Então, Inclusive assim... aqui eu acho que já é uma das lutas finais do jogo, talvez. É... talvez. É. Pode ser é o primeiro encontro também. É, deles. pode ser. É, mas não é aquele. Eu não acredito que seja parte daquele prólogo lá que a gente viu. Sim. Né, no finalzinho do, do 2018. Agora. Olha o Clash, daí. o Clash ali tá sensacional, mano. Olha lá, mano. Até ele para e olha assim e fala, caralho. Ainda tem mais uma cena, ó. Vamos fazer o nosso destino. Ó. Olha lá. Cara, ele tá o rosto do Ryan Hurst mesmo, velho. Porque é o Ryan Hurst que tá fazendo o Thor, né? O cara que fez o Filhos da Anarquia lá, que faz o OP e tudo mais. A gente até fez vídeo sobre isso daqui, quando eles mostraram o Thor. né? Falando lá no trailer e tal, naquele primeiro trailer. E ele tá a cara do Ryan Hurst. Que da hora, velho. Curti demais. E a gente vai chegando perto assim, parando, ó. Olha isso, Alanis. Ó. Oh. <risos> Olha essa paulada, meu irmão. Cara, Ai. nossa, que vai ser foda essa luta, irmão, na moral, na moralzinha mesmo. E aí alguns detalhes aqui mais pra frente, ó, vamos pegar aqui só pra poder ver, porque a gente vê o Odin carecão, né? Ah, aqui, não. ó, ó. aí, ó. Olha <risos> o garoto aí, mano. Animal, mano. Carecão, tá, muito louco, ó. As gravuras aqui também, a gente vai encontrar mais delas Se eu poder contar a história, mais da história, né? Do que, que vai ocorrer e tudo O Atreus parece que ele tem um segredo, ó, lá Não posso falar, ó mas você precisa confiar em mim, não sei o que Ele falando com o Kratos, sabe? Sim. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada, sabe a quem, não Estou pensando aqui meio por alto A Angry Boda, saca? Pode ser, Porque Pode ser. a gente viu que a Angry Boda aparece E em momento algum a gente vê ela nesse trailer Inclusive, deixa eu até ver quem que o Kratos tá carregando aqui. Então, eu, eu ia comentar isso, mano. Será que não é ela que ele tá carregando? Pois é. É isso que eu pensei também, saca? Quando eu lembrei dela aqui agora, aqui, ó. Eu não sei se... É, vamos reparar se ela tem uma pele mais escura. Porque a Angry Boda ela tem uma pele é... escura, né? Aí, ó. É ela, parece, Aí, ó. ó. É, é, é. É a Angry Boda, cara. É ela é mesmo, chance. ó. Eu acho eu que é ela, tem. sim, é. Tem grandes chances. Ou parece ser um homem? Não sei, cara. Agora eu fiquei na dúvida. Conta do braço aqui, ó. Se for o homem, é o <risos> Não, mas eu acho que. Não, o Tyr, né, não, não. Porque o ele é mais. Não. Ele é maior, entendeu? Ele é bem maior, né? Ele é bem maior, não é o Tyr, não. Isso aqui não é não. Quem Bom, é essa pessoa que ele tá carregando, cara? Eu tá não sei, mas a, tá... não é a é Angry Boda, parece mesmo, não. É. Até porque eu, ela é uma. Ela é uma uma giganta, gente. Não sabe como é que vai ser o tamanho da bichinha, né? Como é que vai ser representado, então. É. Parece ser alguém de alguma vila, talvez, que ele tá salvando em algum dos reinos. Ó, aqui ele tá salvando é um é Atreus. Linda. É. Nice, mano. <risos> ele tá salvando todo mundo, velho. É, cara. Nossa, Essa cena, cena, meu irmão. Oh, isso aqui dá um all paper segunda. lindo, hein? Isso aqui, hein? Na moral. Verdade, hein? Dá pra pegar esse trailer em 4K, tirar um print aqui e botar de all-paper, galera. Ó, fica a sugestão pra vocês. <risos> Entendeu? Nossa, cara, vocês que poderem que cena. fazer. Que cena, mano. Que cena. Maravilhosa, velho. Maravilhosa. Na moral mesmo. Mas, cara, eu acho que é isso, basicamente, gente. Só queria fazer um reactzinho aqui com vocês, prestar atenção em mais alguns detalhes e tudo. Obviamente, a gente vai ver um pouco mais do trailer. Pegar outras coisas e tudo assim. E o que a gente for percebendo, o que a gente for vendo aí. Que é o pessoal da Santa Mônica for postando de informações, né Alanis? A gente vai trazendo mais vídeos aqui pra vocês também. Pra gente poder tentar cobrir o máximo que a gente puder desse jogo. Porque tá muito foda. A gente mal pode esperar pro Ragnarok aí. Espero que vocês tenham curtido meus amigos esse videozinho do nosso react. De God of War Ragnarok. O trailer de história. Deixa aqui embaixo agora o que, que vocês acham de tudo isso que está sendo mostrado aqui. Que que vocês, como é que vocês ficaram, hype aí, né? A gente viu de muita gente, né, Alanis, no State of Play como é que a galera ficou mega animada com a parada. Mas agora a gente quer saber de você que tá aí assistindo. O que, que vocês acharam? Deixa seus comentários aí. A gente vai adorar ver. Beijo para todo mundo. Até mais aí. E... Vamos! meus amigos.